Opa! E aí, beleza? Aqui é o João Vitor Barbosa, idealizador do curso de programação do canal Robotech. Quero que seja muito bem-vindo ao Compreendendo a Lógica, o nosso primeiro vídeo do curso de programação, bom, vamos lá, tudo o que fazemos tem a ver com onde, poxa mas como assim, simples, eu vou te dar um exemplo, quando atravessar a rua, olhe para os dois lados e vê se não está passando nenhum carro, beleza, se não, a gente atravessa, se sim, não atravessa. É Toda a programação, ela deverá ter um raciocínio lógico. Não adianta começar a programar do nada. Tem uma ideia, e nessa ideia, você passar para a programação. A lógica é como um resumo. Na programação é como se fosse um texto. Lembre-se, anote tudo sempre que possível. E sempre busque uma boa solução para um problema. Bom, nessa videoaula... Eu quero deixar claro para você que o principal objetivo da programação é fazer você pensar de forma racional, ou seja, um raciocínio lógico. Uh, sabendo a lógica, você pode aprender qualquer uma linguagem. Tanto faz. Pode ser linguagem C++, C, C, Betml5. Uma coisa boa da lógica é que não existe nenhum comando que precisa ser decorado. E sim. O, mínimo. o requisito é a lógica para aprender a programar. Não adianta você começar pelo mais difícil, você sempre tem que começar pelo mais fácil e depois assim para o mais difícil, como se fosse um joguinho, onde nele você vai passando de fácil. De acordo com o site do dicionário informal, a lógica é uma organização coerente e estruturada do pensamento. É o raciocínio ordenado, a capacidade de relacionar as ideias de forma consciente e encadeada do que se exige expor. Expressar com palavras ou não. A capacidade racional é clara em expressar as ideias ou algo de forma que se compreenda sem dar vazão à ambiguidade. O raciocínio lógico, harmonia entre o pensamento e a ação sabendo que desse termo do dicionário a gente pode afirmar que existe uma lógica, ou seja um esquema onde a gente pode observar criando como se fosse uma lógica bom, aqui no esquema ela uh, chama se chama-se árvore lógica nessa árvore lógica existe também uh, um jeito que você monta a sua lógica aqui você vai fazendo com setinhas e tal e aqui o uh, objetivo que eu quero é atravessar a rua. Para atravessar a rua, você deve ver se o um carro vai passar. Beleza. Se o carro passar, você deve fazer o quê? Você deve esperar. Esperando, você pode atravessar a rua sem nenhum carro. Você pode atravessar, atravessar a rua de boa, tranquilo. Aí quando ocorrer, se não passar um carro, você já pode atravessar de boa, certo? Então, a lógica seria praticamente isso, você monta um sim e um não, se passar um carro, você espera, se não passar um carro, você já pode atravessar a rua. A lógica é simplesmente isso, beleza? Então, a lógica, o que, que a lógica vai me ajudar? A lógica ela vai te ajudar a transferir a sua ideia de programação, ou seja, a lógica, em forma diferente. Então, criando de um jeito, esclarecer suas ideias no papel e depois passar para o código. Bom, galera, eu espero que tenha te ajudado essa videoaula. Eu espero também que fique para a próxima aula. Se você gostou, já sabe, deixa o um like, inscreva-se. Um abraço, te vejo na próxima aula. Fui! Fui! But she keeps me alive. She's the beast in my bones. She gets everything she wants when she gets me.